Acredito que as, é, pela própria mudança é, nas rotinas que as escolas, é, as residências estão passando, isso faz com que é, novos comportamentos sejam induzidos. Né? Como consumidores, é, pensando aí na, dentro da sua unidade familiar, a melhor maneira de você é, fazer isso é, ou colaborar com todo esse processo, é, de fato, é, tomar medidas aí de contenção, de gastos, porque é isso que é possível dentro de um determinado momento. Eu acho que isso pode vir acompanhado de algumas atitudes governamentais de incentivo a construções verdes por parte da, da de imóveis, quer dizer, que possibilitem a captação de água de chuva, né? e essa água de chuva já sirva, inclusive, como abastecimento que aumente a, a autonomia hídrica das residências, né? para aquele dependa menos da, da própria água que vem através aí das companhias de abastecimento. Né? E esse incentivo ele pode ser dado através de um desconto eventualmente no IPTU para aquelas pessoas que consigam eventualmente é, fazer essa coleta né? e se autoabastecer é, com a própria água da chuva.